Olá, sou a Cláudia da Nodes e neste módulo Mandei Vídeo vou abordar o Publish Button e uma série de módulos relacionados ou alternativos. Uh, aliás, nos comentários uh, suscitou-se e falou-se também do Save Draft, que é uma, uh, um módulo alternativo ao Publish Button. Vamos ver algumas diferenças entre eles e uh, formar a nossa opinião acerca de qual mais uh, Adequado para o fim uh, que perseguimos. Temos aqui uma instalação Simply Test Me, o nosso amigo para testar módulos Drupal, e agora com a vantagem de podermos uh, instalar uma série de módulos, patches, etc. E temos uh, como módulos extra uh, para testarmos o Publish Button, e é por isso que vamos começar, e é o que está a ser proposto no Módulo Monday por Jeff Eaton. Uh, passamos depois a, uh, ao Publish Content, ao Save Draft e ao Content Type Extras, que também apresenta propostas interessantes e um bocadinho diferentes de todos os outros. Uh, em relação à, ao Publish Button e visitando o article, e vamos fazer as nossas experiências utilizando sempre o article, na área de uh, Publish options, publishing options, uh, vão encontrar uma opção que está por uh, norma Disable em Use Publish and Publish button for this content type. Antes de fazer qualquer tipo de uh, alteração, o que eu gostava de fazer era mostrar-vos o que é que o Drupal Core apresenta por defeito. Quando nós criamos conteúdo, ele tem um Save, o um Preview e se eh, for já um conteúdo que estejamos a editar, ainda aparece a opção Delete. Portanto, termos em mente o Save, o Preview, e o Delete, no caso de ser um conteúdo que já exista. Ora, a questão de utilizar outros botões ou outros módulos que façam uma performance diferente e que apresentem alternativas a estas, a estas ações, a estas operações aqui apresentadas pelo Core, são interessantes porque nota-se no contacto com as equipas que vão lidar com o Drupal, que as pessoas não sabem muito bem ou ficam, de certa forma, angustiadas porque este save não é exatamente o publicar e ficam baralhadas se efetivamente o conteúdo é ou não publicado. O digamos, dar a possibilidade de ter um botão publicar, despublicar, fica mais explícito e mais claro na cabeça das pessoas. Vamos então ativar essa opção para o Content Type Article e a vantagem do Publish Button é aplicar-se a cada note Type, ou seja, não é algo que fique automaticamente em todos, podemos personalizar e depois adaptar a cada Content Type e ao uh, adicionarmos conteúdo, e basta fazermos o um refresh deste, temos logo o botão do Publish. Significa que temos um article para testar e podemos logo publicar. Portanto, deixamos de ter a opção simples Save Preview, para termos também uma que faz mais sentido na cabeça das pessoas, que é o, o botão Publicar. E então publicamos e temos o nosso uh, conteúdo publicado. Uh, esta é a opção, digamos, uh, proposta pelo, pelo módulo Publish Button. Se eu voltar a editar ou se, se editar um conteúdo existente, reparem que tenho a opção do não publicar, ou seja, ou despublicar, se é que se pode dizer. E então, o conteúdo passa a estar disponível na plataforma, mas não para o público em geral. Portanto, é uma opção muito simples, fácil e, e digamos, muito fácil de entender, sobretudo por equipas que não conheçam bem o Drupal. Testando outra opção, o Publish Content. Vamos verificar se efetivamente está, está. esta opção é ligeiramente diferente, o que ela faz é adicionar também um publicar e um despublicar, mas no, no, na página de edição, ou seja, vai surgir-nos um tab, e é para aí que nós vamos agora, vamos editar o content type, também na opção Publish Options, aparece-nos o Enable Publish Content Permissions for This Note Type, ao contrário do Publish Button, esta fica ativa para todos os Content Types, se eu for um, ao Content Type Article uh, Page, desculpem, o que vai acontecer é o mesmo, está a Enable, uh, ou seja, se nós quisermos desligar esta opção, teremos que ir Content Type a Content Type e ativar ou desligar. E uh, o que é que acontece de diferente? É este tab. Reparem que uh, eu posso, sem entrar dentro do conteúdo, sem editar, despublicar. Publicar. Portanto, isto funciona como um botão. Se eu entrar, um, é mesmo assim. Uh, portanto, não existe em termos de botão. De botão, na verdade é o tab que funciona. Portanto, eu até estava convencida que, que era, que de certa forma era redundante e teríamos o botão na parte da edição do publicar e não publicar como no publish button, mas neste caso não. É simplesmente aqui o tab. Isto funciona também com páginas de views. Uh, segundo a indicação, nós aqui não vamos testar, mas uh, uh, o módulo aponta para isso. Portanto, esta é outra opção. Eventualmente, e agora uh, esticando ou alargando o nosso leque de análise, vamos uh, trabalhar o save draft e vamos desligar os restantes, porque caso contrário depois não nos entendemos com tantos botões. Vamos verificar se está ativo, está, Save Draft, e acrescenta um Save Draft, portanto um botão Save as Draft, guardar como rascunho, quando estamos a criar conteúdo novo. É interessante esta opção do... Do Save Draft, ao contrário do Publish Button e do Publish Content, ele não tem qualquer configuração, como, como reparem, isto é tudo do Core, do Default, não tem qualquer configuração e aplica-se a todos os Note types de igual forma. Também tem um handicap em termos de, digamos, de permissões, e vou fazer aqui um refresh, é que as permissões são perfeitamente globais, Uh, save Draft, está aqui, Save Content as a Draft ou pode ou não pode fazer isso e simplesmente uh, é esta a única, digamos, permissão ao contrário dos outros dois módulos que é bastante granular em que se pode publicar o conteúdo próprio, de qualquer pessoa conteúdo que, que seja editável, etc. Vamos ver o que é que faz este, esta opção quando temos um conteúdo já existente, que opções é que nos oferece, ora temos o save, o preview e o delete do core e temos um botão para publish e outro para, no, no caso estar publicado, para unpublish. Ou seja, ele, de certa forma, um, repete ou é redundante em relação ao Publish Button. E ainda tem uma outra vantagem, é que quando adicionamos conteúdo novo, podemos uh, guardar como draft, portanto, como rascunho. Portanto, uh, se compararmos ao Publish Button, uh, o C Draft no, na minha perspectiva, é mais interessante do que propriamente o Publish Button. De qualquer forma, são duas alternativas a considerar, a comparar e a verificar até porque se tivermos necessidade de permissões granulares, detalhadas, este módulo o Save Draft tem alguns problemas a esse nível. Portanto, aqui uma solução interessante para o Save Draft. Do save draft Draft com o botão save draft para criar conteúdo novo e botão publicar, despublicar em conteúdo existente. Unpublish, publish para conteúdo já existente no site. Vamos à, à nossa última opção, o Content Type Extras. Este aqui já é ligeiramente diferente de todos os outros, mas é igualmente interessante e um, dá, digamos,. Um, Uh, extras mesmo bastante interessantes, tem uma página de configuração própria, também tem permissões uh, detalhadas, uh, na página da permissão podemos uh, digamos aplicar uma série de critérios uh, a todos os content types em geral ou uh, então Uh, na página de cada content type uh, podemos personalizar content type para content type portanto é bastante detalhado uh, nesse, nesse sentido o que ele tem de interessante é controlar o preview do core uh, como sabem o preview é uh, opcional normalmente podemos, uh, é uma opção do core e podemos colocar como opcional normalmente ele está como opcional mas pode ser, estar desligado ou ser REQUIRED, uh, aqui este módulo uh, permite, uh, digamos, controlar o preview, não o mostrar se não quisermos, uh, e ainda dá a possibilidade de save uh, and create new, ou seja, guardar o que estamos uh, a criar e criar um novo uh, imediatamente a seguir, uh, também o um save and edit, e o, um, e o Cancel, o Cancelar, portanto temos aqui três opções totalmente diferentes, novas, uh, para criar uh, conteúdo e uh, como opções de operações no conteúdo. Interessante é também o User Permissions que, que vem com este módulo e que tal como aqui é dito, uh, de certa forma é um... É o mesmo que se encontra nas permissões globais, mas aqui de uma forma, digamos, mais cómoda, uh, controlarmos uh, com content type a content type e, e, e neste caso, estamos, estamos a fazer a edição de, de, todo, de todos os content types em, de uma forma global. Uh, ainda tem outros extras como uh, o no type forms, o no title, se queremos mostrar os títulos ou não, os botões, enfim... É um módulo que estas opções já fogem totalmente ao comparativo que aqui se quer fazer e por isso não nos vou dar muito protagonismo, mas é um módulo bastante interessante do ponto de vista da flexibilidade que dá. Vamos guardar esta configuração e ver o que é que acontece no nosso article. Uh, podemos também editar article-a-article, article, aliás, eu já fiz enable, reparem que ele aqui reflete toda a configuração que eu, que eu fiz globalmente para todos os content types. E ao uh, editarmos um article, temos todas as opções extra proporcionadas por este content type extras, que é o save and new, o save and edit e o cancel. O preview, o delete e o save são uh, do core, uh, já sabemos. Um, imaginem que eu guardo e crio novo e ele está pronto, volta-me a recarregar o, o form. Vamos criar o 1 e depois a seguir o 2 para terem a, a ideia da sequência. Portanto, temos aqui, uh, e se nós formos encontrar, temos efetivamente o 1 um e o 2 uh, criados no, no processo do Save and, and, and New e uh, são, são, são outro tipo de, de, de opções que podem ser interessantes em alguns casos e, e que dão um, outras perspectivas, e Enfim, é sempre muito complicado sabermos exatamente ou adivinharmos ou, ou com um único módulo respondermos a todas as necessidades que as pessoas possam ter. Portanto, é sempre bom conhecer diferentes módulos, e este é um caso em que nos é dado a conhecer diferentes abordagens e parece-me que estes quatro módulos, Uh, cobrem uh, bem uma, um leque variado, não são os únicos, porque há muitos mais módulos uh, para dar, digamos, a resposta a estas operações. O que é interessante é verificar, e para quem tem acompanhado o Drupal 8, um cuidado muito maior nesta questão das operações e das ações que fazem sentido a cada momento. Uh, em vez de estarmos a apresentar todas as operações, como neste caso faz o Content Type Extra, não é? De guardar e e editar, guardar e criar novo. Portanto, apresentar também as operações relacionadas com cada momento, com cada circunstância, com o que faz sentido. E isso vai acontecer, digamos, ou está, digamos, a ter, a merecer maior atenção por parte de, das equipas que estão a fazer desenvolvimento das versões futuras do Drupal. Estes módulos, por enquanto, vão resolvendo as necessidades pontuais das pessoas na edição do, do conteúdo para lhes, para lhes facilitar a vida e, e as rotinas e uh, fica aqui a perspectiva destas quatro uh, outras existem mas estas parecem-me ser bastante razoáveis e bastante interessantes para avaliarmos e para retirarmos digamos as nossas conclusões e adaptarmos à, à realidade que queremos descobrir uh, espero que tenha sido interessante e espero por vós no próximo Model Monday vídeo.